retornando, retornando, retornando. embora Beleza. Então, olha só. Já reforcei toda a margem que tem o meu quadro de desenho e comecei a escrever na minha, no meu carinho. Lembrando que você tem que fazer a linha auxiliar né, para que você possa escrever centralizado. Essa altura do texto é de 5 milímetros. Certo? Então, vamos lá. Agora, olha só, como você vai dividir a folha. Então, você tem aqui a linha do carimbo. Então, nós vamos simplesmente prolongar essa linha do carimbo, criando o quê? Aqui, ó, essa grande área de desenho. Então, basta você, é, já com a 0,5 mesmo, né? marca onde você vai terminar e traça. Agora você precisa dividir esse quadrado maior, então olha só, aqui alinhado ao carimbo. Então ficou essa parte aqui de desenho. Agora eu preciso dividir esse lado aqui em duas partes iguais. Como que você vai fazer? Você vai utilizar o esquadro de 45 e a linha auxiliar, é a lapiseira 03. Bem devagarzinho, bem leve, né? Devagar não. De bem leve, então, para que você simplesmente marque onde é o centro. Ó, bem leve. Só você tem que ver essa linha, mas ninguém. Tá? Vamos lá, mais uma vez. Ó, no encontro, posso fazer só o pedaço marcando e identificando o ponto central. E aí você vai pegar a sua lapiseira 03, desculpa, 05, posiciona lá no ponto que você encontrou, encosta o equipamento, estabiliza, né, marca onde você vai começar, onde você vai terminar e traz. Pronto, está aí a sua folha dividida em três partes. Nessa primeira parte nós vamos construir o... Retângulo, o quadrado infinito. Aqui a projeção, ou seja, nós vamos desmontar esse quadrado, entendendo que ele está numa relação de proporção. E aqui nós vamos trabalhar com a escala, certo? Então a primeira coisa que nós temos que fazer, da mesma maneira, olha só, eu aconselho você a treinar primeiro o procedimento e depois você se preocupa com a questão da limpeza e da, da precisão quando você for me entregar o desenho, tá? Ou é isso. Então a primeira coisa que nós vamos criar ó, é uma base. Nessa base, nessa linha de base, então eu vou fazer com a lapiseira mais grossa, um pouco mais escura, para aparecer melhor no, no vídeo. Então, estabilizo o, o espoar, a régua T e... Traço a minha linha de base. Nessa linha de base, você vai pegar o, o, o seu escalímetro e vai marcar dois pontos. Né? Então, nós vamos fazer um quadrado aqui com o valor 10. Então, o que eu vou fazer? Vou marcar um ponto aqui no zero ó, e vou marcar lá no 10. Marquei os pontos daquela forma que nós já combinamos. Então, né? você vai traçar. Estabiliza o esquadro, posiciona o esquadro sobre o ponto, a lapiseira, encosta, né, ó, tá vendo? encosto e depois eu traço. A mesma coisa aqui. Encosto e depois eu traço. Sempre identificando os cantos. Que é a identificação do quê? Do seu ponto. Né? Depois que você fez isso, esquadro de 45 então entra aí na jogada uma terceira linha. Que agora você tem que tá, ter aquela preocupação com a precisão. Então você posiciona a lapiseira sobre o ponto identificado. Certo? Ó, posicionei. Eu quero que, ela, que ele trace aqui em cima. Encosto o esquadro ó, perfeitamente lá. E vou traçar a diagonal. Identificando um terceiro ponto. Esse terceiro ponto é o que vai fazer para mim o quadrado. Então, mais uma vez, posiciono a lapiseira sobre o ponto, encosto o equipamento e traço. Sempre identificando. A precisão que você tem que tentar aqui é de verificar se as três linhas estão passando pelo mesmo ponto. Então, não posso ser nem acima, nem abaixo, tem que ser exato. E por isso que a gente posiciona a lapiseira sobre o ponto e depois traço, ó. Então, com esse encontro das diagonais, como já foi dito antes, ó, posiciono sobre o ponto, verifico lá, estabilizo meu equipamento ó, sobre o ponto, e aí eu traço. Contraste das diagonais, né? eu tenho quadrado lados iguais. Então, eu achei aqui o meu centro geométrico. E aí, nós vamos partir para a próxima construção. Ó. Vou identificar esse centro. Dividindo esse quadrado em quatro quadrados proporcionais. Certo? Então, só para nível de curiosidade, ó. Ele tem 10 né, de lado. Então, cada quadrado aqui, dividido em 4, tem 5. Então, esse aqui tem 5. Né? Então, como que é o, qual que é o procedimento do quadrado infinito? Agora, nós vamos, com a identificação desses pontos, quais são? Esse, esses quatro, né? a partir das linhas de centro, eu vou traçar a 45 graus. Então, olha só. Posiciono aqui. Então, como nós temos uma medida de 10, ó, eu vou fazer ele aqui já mais forte, para que você possa visualizar daí, tá? Ó, quadrado a 45 graus. Então, esse é o trabalho que você vai ter. Tá? E entender como que funciona isso. Só também a nível de curiosidade, porque esse exercício nós já fizemos, o que eu quero que vocês exercitem é o próximo da projeção. Olha só. Então, o primeiro quadrado saiu aqui na base. o outro saiu a 45 graus. Isso você tem que observar, porque senão você não consegue fazer o próximo. Outra relação é aqui. Ele está inscrito, ou seja, ele está dentro do outro quadrado. O próximo quadrado, então, seria com a base na horizontal e não com a inclinação A45. É sempre essa alternância. Bom, então, vou marcar aqui ó, o meu quadrado. E a gente vai medir esse quadrado para a gente entender a questão da... Proporção, ó. Na opinião de vocês, esse quadrado que está sendo criado agora, qual a medida do lado dele? Então, se esse tem 10, esse tem... Exatamente 5, ó. Então, é Esse quadrado, proporcionalmente, ó. Então, lado 5. É esse quadrado aqui, ó. Então, na hora que eu faço a redução, a redução a 45 graus, esse quadrado do meio é proporcional ao de fora, e ele vai ser o quê? Exatamente a metade do quadrado. Então, ele vai ter 5 por 5. Esse tem 10 por 10. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos tirar esse quadrado. Eu não tem três quadrados? 1, um, um, que é o, o vertical, eu tenho esse a 45 e esse normal. No exercício de cima, o que nós vamos fazer? Nós vamos retirar. Ele vai estar do lado de fora, né, criando aquela projeção né, que faz a curva né, baseado no naquele matemático Fibonacci. Tá okay? E aqui seria a continuidade. Estaria fazendo a 45 e até se encontrar com o centro. Tudo bem? Esse foi o exercício que nós fizemos na aula passada. O que vocês vão fazer? Agora, nós vamos retirar todos os quadrados colocados nesse exercício. Então, se eu não me engano, são em torno de 10. Então, nós precisamos criar 10 sequências, só que para o lado de fora. Ok? Então, aguarda, fica um desenho muito interessante e vocês vão gostar de fazer, tenho certeza. Tudo bem? Vamos lá. Próximo exercício no próximo vídeo. Até mais.